CONFUSÃO NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE Fortaleza. CONFIRA ISSO E MUITO MAIS NESSE RESUMÃO SOLTA A VINHETA, EDITOR! E aí, Thiago? Fala, jovem! Tudo beleza? Tudo bom? Tudo ótimo? Mais um resumão semanal aqui com... Como foi o seu feriado? O feriado foi com a família, não consegui treinar muito esse feriado, mas... Por quê, cara? Cara, confusão de... Confusão rotina. rotina. <risos> confusão de rotina, <risos> uma resfriadinha, filhota comigo, mas tamo aí, Vou a tá treinar hoje. Galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, dar o like, mandar para aquele seu amigo que está querendo começar a correr e está precisando de um incentivo. E é, você que está escutando nas plataformas digitais de podcast também, se inscrever, seguir tudo esses, todas essas... Essas call to action, é. essas chamadas para ação. Vamos lá. Participar e não perder nenhum conteúdo nosso. né? Vamos lá, Thiago. O que a gente tem hoje aí? Então, temos as novidades do CP... É, as notícias, o destaque de conteúdo, a galera nas provas no final de semana bombou também, né? O pessoal aí nesse final de semana correndo e postando nossos alunos, muita gente mesmo nas provas aí no feriado e no domingão. Teve. Então temos muita coisa para falar. Começando aqui pelas novidades e recados do Corrida Perfeita, né? Nova app liberada na Apple, enfim. Nasceu! Nasceu, a Apple liberou, resolveu ali depois de muita conversa lá, depois de gastar o nosso inglês que a gente não tem com a galera lá do suporte da Apple por e-mail. Oh my god. Eles resolveram é, liberar nosso aplicativo. É, então, se você não. Você já é nosso cliente, né? Tá com a plataforma antiga ainda da, do Corrida Perfeita na Apple lá no, no iPhone, entra lá na Apple Store e procura Corrida Perfeita V2. Aí você vai baixar a nova versão com nova tecnologia, tudo renovado lá. Beleza? Então a galera já se liga. Tá nosso grupo do Telegram a galera tá elogiando bastante tá, tá feliz aí. tá feliz então inclusive falar de Android né Android já tinha algumas semanas liberadas se você não baixou a nova versão também que é a partir da 1.0 tá 1.0 um alguma coisa lá já para as atualizações de correção tá lá no Android também com o mesmo nome beleza? bele bele e que que a gente tem de cashback aí hoje a equipe aqui Rosaurinha mandou para gente eu destaquei aqui dois, dois, duas promoções que estão ativas lá na nossa plataforma de cashback, lembrando, né? Que é para nossos clientes, também um aplicativo exclusivo. O link vai estar aqui na descrição para verificar como é que faz a inscrição na no nossa plataforma de cashbacks e descontos. Nós temos aí a Centauro com vários tênis em promoção e toda compra lá gera 8% de cashback, né? Que é o cashback para você usar na sua assinatura, na sua adesão com Corrida Perfeita. Alguns exemplos aqui, tênis da Olímpicos por 149, ASICS Nagoya, a partir de 279. Under Armour Chartered Flight por 229, Adidas Light Racer por 179, enfim, tem um monte de tênis lá com bons preços, aí, principalmente para quem está iniciando, né? Às vezes não quer já investir pesado num tênis, né? Vale a pena Pegando dar uma uns... de de olhada. É, não vale a pena, né? Não vale a pena ainda. E outro destaque é a Decathlon, né? Com, tá com desconto de até 50% em vários produtos aí em relação ao dia das mães. E a Decathlon oferece também 4% de cashback para você usar na sua adesão com Corrida Perfeita. Lembrando que lá tem de tudo. Tá? Não só estabelecimentos online, não só de treinamento, de corrida, mas de várias outras coisas e também descontos além do cashback. Então, vê o link que vai estar tá aqui na descrição para saber como é que faz parte. Você é nosso cliente, nosso aluno e não faz parte do cashback ainda. Beleza? Beleza. E os conteúdos, vou passar aqui a bola para você. Destaques de conteúdo dessa semana. É, alguns aí que você produziu com a equipe. O senhor Farofa ou a gente reativou alguns conteúdos aí que não estavam tão, fam... tão divulgados né, ultimamente. Primeiro aqui é o artigo que nós temos lá no blog, um artigo já antigo. O que não fazer na sua primeira prova de corrida. Né, uma dica boa aí, umas Esse... dicas boas para a galera que tá começando a fazer provas agora, já que voltaram da é, né, a pandemia. Esses dias a gente estava conversando no grupo do Telegram sobre a Maratona Internacional de São Paulo. E muitas coisas que aconteceram lá tem nesse artigo, certo. que é você que corre lado a lado, né? E pra, pra, bloqueando a passagem dos corredores mais rápidos, tem um monte de dicas lá, é, é importante. Para pra fazer foto no meio, da, no, meio, no meio do percurso, no meio de ir pro cantinho, né? Exatamente. Até boas, boas práticas, né? Para a gente viver socialmente bem na meio da prova que, ali, né? E cada um tá com... É, durante a prova, cada um tem um objetivo, né? Então, você tá atrapalhando o um coleguinha lá, né? Então, Vale a pena ler isso aí para é, é uma forma de viver em boa coletividade, uma Exatamente. prova, né? É, inclusive todos esses destaques de conteúdos aqui a gente vai deixar aqui na, na descrição também do vídeo ou da plataforma que você estiver assistindo para conferir o link direto e compartilhar com a galera essas boas dicas aí. A gente também tem aqui, seguindo com os destaques de conteúdo, Farofa, é, dois posts de Instagram, Facebook. Primeiro, um carrossel que rolou essa semana, que a equipe de marketing fez, sobre cadência na corrida, né? Combina Muito legal. Esse conteúdo esse esse conteúdo é bem importante aí para quem quer melhorar na corrida ter mais eficiência uma corrida mais eficiente, né? Entendeu que essa cadência e como pode ir melhorando aos poucos esse aspecto é que muita gente fala, né? Quem está começando Isso. não entende muito bem ainda. E o outro foi sobre liberação miofacial, porque essa técnica é uma ótima aliada na corrida, né? Uma estratégia de recuperação muscular aí. Inclusive nós temos esse conteúdo, né? Que foi colocado aí vai estar o link aqui embaixo para você também. Nós temos séries de exercícios, né? De movimentos de liberação professor, pouco tempo na plataforma lá com o professor, professor Gustavo Guedes e Andrei em parceria lá, produzir esse conteúdo, essa, essa série legal. de exercícios né, para os nossos, nossos alunos. E, e um por fim aqui, um vídeo recente, vídeo que todo iniciante na corrida deveria assistir. Por quê? Sim, tem que assistir esse vídeo aí, cara dos iniciantes. Tem várias dicas para você que está iniciando na corrida. Olha aí o videozinho que o Andrei fez. Show de bola esse vídeo. Não deixem de clicar lá, assistir... E compartilhar, e compartilhar, né? Compartilhar Quem não é iniciante, é importante compartilhar com os amiguinhos aí que estão começando a corrida. Lembrando todos os destaques, os links estão na descrição, beleza? E agora vamos para as notícias no mundo da corrida. Né? Tivemos aí um destaque em relação a provas internacionais uma das meias acontecendo a famosa Boston que eu até citei aqui no resumo da semana passada que rolou na segunda-feira né que sempre rola na segunda lá em Boston nos Estados Unidos falar aqui dos resultados né nós tivemos aí na Como prova é que, que... É esse negócio você me explicou eu esqueci é sempre na terceira segunda de abril Segunda ou terceira segunda, que é o feriado deles lá. É por isso que a prova sempre acontece no feriado. É como se fosse dia dos pais, né? Tipo, ah, segundo, domingo do mês é, é, a, é a prova e tal, é, é o feriado. E no é o feriado é, da cidade? É alguma coisa lá local, cara não lembro exatamente o que, que era. Mas a prova sempre é numa segunda nesse feriado. Pra quem não sabe, essa prova pra amador... Só vai com índice, não? Né? Você se... falou semana passada. só vai se fizer um determinado e... tempo numa prova oficial né, de maratona. Exatamente, e a gente teve lá, eu acho, que, se não me engano, 300 e poucos brasileiros. Foi, eu citei fizeram. na última, não lembro o número, mas muita gente do Brasil. E legal. Massa. Quem Beleza. É, no feminino a gente teve uma disputa bem acirrada entre kenianas. A vencedora foi a Peri Jeptchi com 2 horas, 21 minutos e 1 segundo. Tá aí a imagem dela, nosso editor colocou vencendo a prova. Depois ela sprintou e foi-se embora, né? grande de tempo aí no feminino. Lembrando que lá é uma prova dura, não é uma prova necessariamente rápida, tem um sobe ah. e desce lá. E no masculino também do Quênia, o Ivans Shebe, ganhou com 2 horas 6 minutos e 51 segundos. E cara, a chamada que a gente teve aí, continuando nossas notícias, da confusão em Fortaleza, cara. Você viu isso aí, tá bombando nas tá redes bombando. sociais um vídeo da meia maratona internacional de Fortaleza Olha lá o que aconteceu que a galera dizendo aí que logo no comecinho da prova a o percurso se encontrou com uma pista aberta para os carros uma como é que foi aberta. isso cara a gente foi pesquisar e perguntando para as pessoas de lá que tava rolando um show e a galera tava saindo do show e aí veio encontrou com a galera saindo pra, na largada né logo depois da largada aí a galera muito indignada com a situação aí, né? Acho que não tá aqui nem pra julgar a organização, nem nada. Pra apresentar o fato aí que rolou, a gente não sabe se... A gente não sabe de fato o que foi, que foi mas foi, recebeu esse vídeo se aí. Se foi culpa... Acho que a responsabilidade da organização é fato, né? Claro. Quem tá fazendo a prova é a responsabilidade dela, mas o que aconteceu a gente não sabe. Se tinha um apoio policial que não funcionou, que não foi se não sabiam desse evento, enfim, a gente não sabe do problema, parece que a prova até ontem à noite, eu também olhei, não, não se manifestou nas suas redes sociais, então a gente colocou até essa notícia aqui para quem sabe mais é da cidade, né? comenta, comenta aí no aí. Comenta nos vídeo principalmente no, no YouTube o que rolou. Eu conversei com algumas pessoas também, algumas citaram que a organização dessa prova deixa a desejar nos últimos anos, então assim, já fica esse alerta aí para ficar de olho e escolher bem as provas, né, tá... Realmente ver algo que seja seguro. A gente não sabe nem se teve algum aspecto de insegurança na prova em relação a esse vídeo, mas é um negócio que é bom ver, não, né? É horrível, mas <risos> Não é imagina. bom acontecer. Às vezes você se preparou ali durante vários meses, aí vai correr, tem um carro no meio do percurso. Pois é, complicadíssimo. No começo da prova ainda, né? No começo da prova, falou que atrapalhou até o pessoal que estava fazendo só o 5K. Nossa, complicado. Beleza, vamos seguir aqui, vamos falar de coisa boa, que hoje é o dia do Mendel Monday Tecnics, também, né? Coisa Os destaques da é galera do Corrida Perfeita que teve nas provas nesse final de semana, o feriado bombou também. Temos gente pra caramba aqui, né, Farofa? Você tem que gostar tá enchendo aqui, nossos alunos. Mandem manda... mais, mandem mais que é. o editor fica louco. A gente fala aqui. No... <risos> a gente fala aqui no, no nosso grupo do Telegram de alunos, né? Manda a sua foto da prova que você participou e tal. Você sempre manda lá a sua cidade, o tempo que você fez, a distância, qual foi a prova e a gente vai eu achei compartilhar mais compartilhar aqui. Desse final de semana, lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive, se você é assinante, vai lá no nosso grupo A comunidade, é muito legal lá. Tem, tem no aplicativo lá como você entrar no grupo do Telegram. E colaborar, né? Uma comunidade Ajudar mesmo, e ser todo ajudado, né? se ajuda. E aí, é, a gente botou esse Medal mundo agora né, o retorno das provas, e a galera tira foto com a medalha. E, e eu vi uma medalha, se não me engano, de uma prova de Porto Seguro, eu acho, não lembro, que a galera ficou elogiando a medalha do cara, né? Uhum. Então assim, a gente começa também... É, Gerar mais interação lá. É, né? então, e ver, por exemplo, as medalhas... Variam de lugar pra lugar ah, assim e tal. Meia então, maratona do descobrimento, de tá aqui. Vamos Eu falar dessa. Já já. Essa prova é famosa. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos falar da galera aí que participou das provas aqui, Farofa. Temos Gumagaldi nos 21K na corrida de Tiradentes em Manaus. Foi essa medalha aí, foi a de Manaus. Foi ah, essa aí, foi é essa aí que mundo. a galera achou diferente tal. Falaram é o Tiradentes ali, será? É, sei lá. Não gostei <risos> Deve do cabelo. Ser. Legal. <risos> Ulisses Camboim, nos 10K, na corrida de aniversário de Santana do Ipanema, em Alagoas. Fez o RP lá e foi 15º geral. Parabéns, ah, cara. Tá muito alaceca. bom. Tá voando. Neto Ferreira fez 5K na corrida dos policiais civis lá em Aracaju, em Sergipe. Legal, Cindy Soares, 10k no Micho Marató de Cambrilis, Espanha. Espanha, galera né? da Espanha aí, ó, A hora chegou, chegou, chegou voando, tá tirando massa onda, lá. É, o galera, parabéns, os brasileiros que moram fora, é uma comunidade muito grande do no nosso clube né? de treinos, é. muito legal isso O Marcos Farias, nosso colega aqui de Brasília, fez o 5k na BSB Tour, 72 anos aqui do Distrito prova Federal, legal prova legal, queria até ter ido, mas com as viagens aí não rolou Tereza Castro, 10K na Meia-Maratona Internacional de Fortaleza. Essa prova aí da confusão. Tereza, vem que conta, ela chegou. Conta pra gente, Tereza, como é que foi isso? Como é que isso, né? foi isso aí? Manda a mensagem, compartilha aqui no grupo, no vídeo. Enfim, conta pra gente o que rolou. O Donizete Ivanov, 5K no sétimo treinão Abacross de Bebedouro, São Paulo. Muito legal. Kleber Fernandes, 5K na corrida dos contabilistas em Taubaté, São Paulo. Ó, oh, mandou um. 20 30 no segundo se ano. 4 e 10 de Pace aí compartilhou usando nosso aplicativo, que é importante. Eu falo que quando compartilha com o nosso aplicativo, a próxima corrida vem com um Pace melhor. Ai, que essa mandinga garminho, para é... pra compartilhar, não, gente. Se você pô, é nosso cliente, usa o nosso aplicativo pra compartilhar, né? Baixa o Pace. Foto. Exatamente, baixa o Pace na próxima prova. Matheus Silveira, que você falou agora há pouco, 21K na meia maratona do Descobrimento, Porto Seguro, Bahia. Eita, já saiu de lá e foi pra passarela do álcool. <risos> <risos> tu gostava disso aí, né? <risos> Foi pro Achemoá, né? É, a Gabriele Neri fez 5k na Live Run XP em Porto Alegre. A gente teve aqui na live, a corrida foi muito legal. Primeira prova da, da Gabriele, parabéns, parabéns Gabi. Gabriel. Excelente participação lá na, na XP que a gente participou em Brasília também, Live Run XP. Wellington Costa, 10k na Jampa Run em João Pessoa, Paraíba, é... cidade que você conhece bem. Já fez umas provinhas lá, né? Eu adoro João Pessoa. Já fez boas provas lá, né? Já. Bom demais. Fabiano Moreira, Circuito Reis Magos em Angra dos Reis, Rio de oh, Janeiro. Tava tá com a camisa do CP. O ano. Só Isso não informou a distância, cara. Na próxima você vai de informar aí pra gente. A gente não sabe qual foi a sua distância nessa prova. Bruno Borghetti, 7K na Track and Field, Riviera, São Lourenço, lá em Bertioga, em Sampa. Olha vai aí. Pra lá, né? Vou pro Bertioga. Vou lá, fazer né? Bertioga Marizis. cara Maresias. Camisa escutas, do CP. Tem que usar o RP lá e foi o sexto lugar geral. Dizem que a camisa de é baixo pace, né? É, eu vou então usar a camisa chute. e o aplicativo <risos> agora. E por fim, o Everton Evangelista, foi o último aí que mandou foto pra gente, fez 42k na Maratona Runner, Salvador Jesus Bahia. Suiza! Maratona massa também, hein? Oh, ele mandou um 4 horas e 50. Lembrou de mim? 4 horas 05 segundos. Né? É, e lembrou de mim, naquela né? Aquela maratona é, histórias. Pra parabéns, gente galera. Parabéns, momento. Everton, parabéns todo mundo aí que correu nessa, nesse final de semana e tem participado das provas. Vamos participar desse movimento das corridas aí, porque. É bem importante para movimentar o nosso mercado de corrida e você se motivar também, Essa né? corrida é uma grande motivação dos nossos treinos. Vamos agora aqui o destaque de depoimento de nossa alunos essa semana, inspiração. a inspiração dessa semana é né? da Gabriele, que mandou. Será que é mesmo a mesma Gabriele? Não sei, cara. Pode <risos> que ser. Morreu. Foi, foi postado ontem no, nosso, é, pode no ser. nosso Instagram, né? Pode ser que sim. Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, ela colocou aqui pra gente, né? Bom dia, queria compartilhar uma conquista com vocês. Ontem, pela primeira vez, consegui fazer 5K abaixo de 25 minutos. Ou seja, aí, menos de 5 de pace, né? Era algo que eu queria há bastante tempo e ontem consegui. Tenho seguido a planilha fielmente, investido também no fortalecimento. Poxa faço as gente. aulas gravadas de vocês toda semana e mais os exercícios educativos. Enfim, só pra compartilhar mesmo. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, coisas boas também merecem ser compartilhadas. Gratidão, vocês fazem parte da minha conquista. Passa é demais, né, cara? É muito bom. E, ó, tenho seguido a planilha corretamente, investido no fortalecimento e nos educativos. Gente... Tá fazendo o que tem que fazer, é né? Arroz com feijão. Tem que inventar moda. A gente tem uma metodologia completa, que não é só a planilha de corrida pra você, né? Tem as orientações técnicas que o André passa, os exercícios educativos, treinos de força próprios para corrida que você pode fazer em casa executou é muito difícil não ter resultado, pode Ainda claro, aula pode... de alongamento. Tem muito mais coisa aí na liberação que a gente liberou, da aula de liberação que foi liberada agora, é. né, o treino de liberação miofascial, enfim, para todos os contextos possíveis, nós temos exercícios e a gente está querendo implementar mais coisas inclusive. Então, esse exemplo dela aqui é interessante, eu acho que cada um com sua meta, né, com seus objetivos, ela agora conquistou um grande recorde no 5K, quem sabe vai partir para outras distâncias, mas não importa, você tá pensando nos primeiros 5 ou pensando no seu recorde da maratona, investir num preparo adequado como ela tem investido aqui, nossos alunos têm investido, vai fazer total diferença pra vocês. E se você não tem acesso a essa metodologia, né, acessa lá o que, Farofa? Corridaperfeita.com.br tá tá Aí o editor colocou aí embaixo pra gente. Então acessa lá e você vai ter a oportunidade de conhecer nossa assessoria online de treino, com várias opções de valores, inclusive, para ter acompanhamento com o treinador também individualizado. Se não tiver o acompanhamento, vai ter o atendimento de todo modo, se você precisar. Com planilha, treino de força, os educativos. Independente de que momento que você está na corrida, né? seja avançado ou iniciante. Não, a gente atende do iniciante ao cara que está na ultramaratona. Então... Nossos treinadores estão aptos para todos os perfis, então entra lá, conheça a nossa proposta e venha treinar de forma segura, de forma saudável, conquistando seus objetivos aí, porque as provas estão rolando, né? é bom participar das provas, é muito massa e se preparar de forma adequada para evitar lesões, conquistar os resultados com saúde é mais importante ainda, né Sr. Farof? Exatamente, constância. É isso aí, lembrando que também quem é nosso cliente já, manda esse depoimento para a gente, né, para a gente compartilhar Pô. com a galera nas redes sociais, aqui no nosso resumo, enfim, não importa. Divulga seu resultado porque ele serve, além de tudo, para motivar as outras pessoas também a verem que elas podem, né? Isso assim, é mais legal. Lá no grupo do Telegram também, né? Compartilhar lá. Exatamente. Manda lá o direct, inbox, quando você quiser. Fechamos aqui a pauta de hoje, senhor. Beleza. coisa? Não. Então. Galera, boa semana. Vamos correr. Bons treinos. Treinar. Divertir. -se semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.